Eu tô para aprender, brinquinho, a fazer uma feijoada boa. Eu não sei fazer ainda. Pô, cara, eu eu faço vou, um... eu vou, eu vou aprender. Eu faço uma todo feijoada ano. Eu faço uma, em um baião de dois, uma festinha de aniversário lá em Brasília. É, eu chamo a bancada, né? O pessoal da bancada e de outros partidos também lá na, na, na minha casa lá em Brasília, né? E eu teve a honra de todos esses anos quem prepara a feijoada para mim de aniversário. É a Benedita da Silva. Puts, Que ela faz é uma feijoada uma de arregaçado. Feijoada, hein, bicho? Ela, ela tá com quase 80 anos. Então ela. E ela não parece, ela tem é, uma jovialidade é, incrível. Mas eu, eu, eu arrumo duas, duas três assessoras, assessora, modo, é. dizer, ajudante, né? Para ela. Então ela só fica ali, ó. Põe aqui, põe ali, faz isso, faz aqui. Tá, mas ela ó, orienta. Então a feijoada é top. Então, agora eu tô assim, até deu sei... até fome agora, porque hoje a gente está gravando essa aula. é sábado. É, deu até uma fonte é. de feijoadinha. Mas ela é demais. Mas eu preciso aprender a fazer essa feijoada aí,